Viva amigas, vamos lá fazer o ponto bagarinho. Com a segunda cor, laçada na agulha. Com a cor principal do ponto, laçada na agulha. Com a segunda cor, laçada na agulha outra vez. Seguramos o, a cor principal, a linha da cor principal, pela parte da frente da outra linha. Vamos buscar a laçada. Vamos buscar a laçada outra vez. E vamos passar por baixo de três. Ou seja, é os dois do ponto alto do cor-de-rosa e este que é a outra cor. E aqui a mesma coisa. Vamos buscar e vamos passar por baixo de 3, que é 2 do ponto de cor de rosa, que é o ponto alto, e 1 da cor que estamos a pôr. Muito lindo, muito lindo trabalho. Maravilhoso. Não se esqueçam, isto está tudo em Creative Commons. Não tem direitos autorais, eu faço para as amigas. É uma oferta do macramé para as amigas. Lembrem-se que eu fazia só macramé, comecei a fazer crochê para agradar as amigas. Aproveitem.